Fala garotão mais fudedor do YouTube. Olha Robson aqui mais uma vez. Com uma dica tão boa quanto dar aquele amasso naquela gata deliciosa e cheirosa. Me responde uma coisa. Alguém em sua roda de amigos já te perguntou quantas fodas você aguenta em uma única noite. E quanto tempo você dura com o seu brinquedinho dentro. Se você sofre com a ejaculação precoce. Com certeza você queria matar esse seu amigo. Não é? Mas fica de boa. Cola aqui comigo. Depois que colocar essa dica que vou te passar em prática, nunca mais irá ficar puto com esses tipos de perguntas idiotas. Bom, se gostou da ideia, já mete o seu dedinho no gostei, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para um amigo ou conhecido que já ouviu a seguinte mensagem de esposa. Amor, você tem que controlar a sua gozada. Eu preciso e quero gozar também. Ou você acha que sou de pedra e não necessito de prazer? Mano, fala a verdade. Essas perguntas. Pode levar o cabra a pensar besteiras e até mesmo em suicídio. Pelo amor de Deus, ajude o seu amigo a resolver esse problema. Apresente esse macete de hoje para ele. Agora vamos para o que interessa. A dica de hoje vai ser com o espargo e o leite. Caso não conheça o espargo vai conhecer a partir de agora. Mas antes de apresentá-lo, é sempre bom deixar claro que essa dica caseira não se trata da cura da ejaculação precoce. É simplesmente para te dar aquela moral na hora do vamos ver. Se quer realmente chegar à cura definitiva, clique no link que está no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Esse protocolo foi o que salvou meu casamento. Se seguir o passo a passo certinho, irá salvá-lo o seu também e terá cura definitiva em até três semanas. Agora vamos para a nossa dica santa. Bom, os espargos pertencem à família dos lírios, muito famoso e altamente valorizado por suas propriedades medicinais. Semelhante a poucas plantas. Quase todas as partes do corpo dos espargos têm propriedades medicinais. A santa erva vem em cores roxas, verdes e brancas. Para parar a ejaculação precoce, siga os passos abaixo. Tome duas colheres de chá de espargos indianos em pó com um copo de leite. Ferva a mistura no fogão. Cubra a tampa e deixe a mistura ferver por cinco minutos. Coe a mistura e beba três vezes ao dia. Como é que isso funciona? A erva foi identificada como uma boa fonte de vitaminas. Proteínas e minerais essenciais. É rico em vitamina A, B1, B2, ácido pantotênico, B5, B3, B6, vitamina C, vitamina E e K. Os minerais encontrados nos espargos são fósforo, potássio, selênio, zinco. Manganês tem baixas calorias e abundância de fibra alimentar. A quantidade de zinco presente no corpo é essencial para produzir testosterona. A vitamina A é necessária para a regulação do hormônio sexual. A progesterona é um benefício adicional e promove a produção de testosterona. A vitamina B3 aumenta a circulação sanguínea no corpo e reduz o nível de colesterol. A vitamina C pode aumentar a contagem de espermatozoides, melhorar o fluxo e a pressão sanguínea no pênis. Com tantos benefícios, esta erva pode ser preferida como um dos melhores remédios de ervas para o tratamento de ejaculação precoce garotão dar a real para o papai essa dica foi ou não foi melhor que ser chamado de rola mole agora vamos tirar esse macete do papel e cair para dentro hoje ainda lembrando essa dica não é a cura para a ejaculação precoce é para você não bancar o feioso com aquele esqueminha marcado ou para levantar aquela moral com a parceira se quer chegar na cura definitiva como o papai aqui chegou, clique no link do primeiro comentário ou no primeiro link na descrição. E tenha acesso ao protocolo épico e único para cura definitiva em 3 ou 4 semanas. Hoje, graças a esse protocolo papai aqui, não precisa mais da ajuda das receitinhas caseiras para durar mais de uma hora na cama. Quero te agradecer por ter colado comigo até aqui. Te desejo muita paz. Sucesso! Noites de muitas horas de prazer e que o seu casamento não se acabe por conta dessa maldita ejaculação rápida. Um forte abraço. Fui meu garoto.